Fala galera, beleza? Fábio The Rocks na área E hoje o assunto que eu vou abordar é sobre os microfones dinâmicos ou condensadores Qual a diferença entre eles? Fica ligado comigo aí Então galera, seja muito bem-vindo ao canal e é o seguinte Hoje, como eu falei, vamos falar sobre microfones dinâmicos E sobre os microfones condensadores Eu tenho aqui um Shuri SM58 e um C1 da Behringer como ilustração, mas tem diversos no mercado, você encontra com facilidade aí hoje na internet, né? Se você procurar por microfones condensadores ou dinâmicos, você já vai ter uma noção de formato deles, qual a diferença entre formatos, né? E você tem aí diversos nomes, né? Diversos modelos, condensadores que são chamados no mercado, classificados, né? como condensadores e dinâmicos, cardioides, omnidirecionais, com fio, sem fio. Ou seja, esses são os modelos que existem no mercado e você tem que entender bem qual é o objetivo do seu projeto. Ou seja, vamos entender isso aqui, é exatamente o objetivo desse, desse, desse vídeo hoje é para falar qual o modelo eu devo utilizar, né? para qual a utilização correta de um microfone dinâmico e de um microfone condensador dentro do meu projeto, seja a voz falada, ou voz cantada. E já de antemão, se você não é inscrito, galera, clica aí, inscreva-se no canal, clica lá no sininho para receber as próximas notificações. Tem vários vídeos aqui no canal. Dá uma chegada lá, não só de informação, mas vídeo musical também. E no final desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer e esse vídeo poder chegar a muito mais outras pessoas aí que têm, às vezes, dúvidas sobre a utilização de microfones comuns e condensadores. Bom, eu separei aqui eu gosto sempre de separar, e eu vou ler aqui para vocês, alguns tópicos e algumas definições sobre essas questões do microfone que já vai nortear você na escolha de acordo com o projeto que você tem. Né? Então essas informações são muito importantes e baseadas em perguntas. Por exemplo, qual a diferença entre esses microfones? Né? O microfone dinâmico tem uma diferença de, da forma que ele capta, ou seja, a diferença basicamente entre os dois vai estar na forma que ele capta a onda sonora, né? Os microfones dinâmicos, como esse aqui, você tem exatamente uma bobina de fio metálico suspensa num campo magnético, né? E já os microfones condensadores usam a vibração do diafragma, ou seja, aqui dentro tem um diafragmazinho, uma, uma, um, um equipamentozinho, vou entrar de forma bem básica para entender, tem aqui um equipamento aqui dentro, que ele trabalha com a vibração da onda sonora. Então já existe uma diferença aí, que você já começa a entender mais ou menos a funcionalidade, né? a função de cada um deles. Mas vamos lá, vamos entrar mais um pouco a fundo. A usabilidade desses microfones. Né? Normalmente, esse tipo de microfone aqui dinâmico, são utilizados para adventos ao vivo. Por exemplo, um show que você vai fazer, uma palestra... Também é muito utilizado em microfonação direta de instrumentos, no caso de uma guitarra, por exemplo, no cubo de guitarra. Quando você vê lá o microfone parado no cubo de guitarra, ele está amplificando, né? digamos assim, trazendo o som para o microfone e amplificando esse som para sair no PA, para sair no, no, no retorno, né? Exatamente, você pode utilizar é, na microfonação de instrumentos, exceto quando você fala de bateria, no caso você microfona com microfones... É, dinâmicos, né, mas você também né, não vai utilizar os overs, que são aqueles microfones que ficam acima dos pratos aí é um outro assunto para um outro vídeo, né, mas normalmente utilizados aí para palestras, aulas é, você colocar uma voz guia no estúdio e shows ao vivo, Esse daqui é o que mais você vê a galera utilizando nos shows ao vivo então, já tem aí uma diferença agora, quanto aos microfones condensadores eles já tem uma usabilidade por ele ser mais sensível e ter uma captação é, mais, é, digo, vou, até mesmo dentro da palavra, uma captação mais sensível, mais, é, você consegue captar melhor a, o, o objetivo que você quer com a sua voz, ele já é utilizado é, em estúdios de gravação, onde você tem uma acústica controlada pela sensibilidade, por exemplo, ruídos, até mesmo como da cadeira, ou algum ruído de ar-condicionado, pode ser captado pelo microfone, né? Então, se você tem um ambiente com uma acústica projetada, você pode utilizar microfones como esse com, é, sem preocupação. Mas agora, se eu tiver aqui, no ambiente aberto, né? Ruídos vindo de fora e eu quiser utilizar microfones como esse, eu vou ter que usar determinados aparatos para poder não captar tanto barulho. Por exemplo, próximo de mim aqui existe uma obra, né? Eu estou usando um microfone de lapela, que é muito semelhante a um microfone como esse, né? Mas, é, até direcional, né? Mas, é, se eu utilizasse um microfone como esse aqui, é ele estaria captando sons maiores aqui de dentro do quarto, como, por exemplo, a ventoinha das luzes que estão iluminando ali atrás, tem um barulhinho, de repente o barulho da minha cadeira, ele estaria captando sons mais minuciosos, né? E isso, de repente, é, não seria legal... Se você estivesse fazendo, uh, de repente, sei lá, uma, uma, uma, uma, uma locução em um ambiente aberto, ele estaria captando muito som e ficaria, de repente, não tão agradável, né? Então, diferenças entre um deles aí, entre esse o microfone dinâmico e o condensador, já começa a usabilidade, né? Diferença de usabilidade. Muitos utilizar, muito utilizados em shows ao vivo, em microfonação de instrumentos, palestras, aulas, né? Que às vezes tem professores que dão aula para um número muito grande de alunos e precisam utilizar o microfone para chegar à faculdade, utiliza muito isso. Eu mesmo já tive aula em faculdade com pessoas utilizando o microfone dinâmico, né? E já o microfone condensador utilizados com, é, muito mais em estúdio. Ah, não posso utilizar ele em uma aplicação ao vivo, num show... Pode. De repente, você pode utilizar isso aqui se o cara, de repente, estiver num ambiente e ele tiver uma voz mais baixa, né? Mais, menos encorpada, né? E, de repente, um cantor de jazz, ele pode, de repente, num show de jazz, numa, num show de borsa, por exemplo, utilizar... Porque o cara não vai ali utilizar a voz com muito volume de voz, muita né? não, não vai estar utilizando... De repente, pode ser uma boa para a utilização de, determinados, de determinadas vozes ou até mesmo instrumentos, mas, normalmente, são utilizados os microfones dinâmicos, né? Uma outra questão que eu sempre vejo é exemplos dessa utilização. Como eu já falei aqui, eu vou repetir, né? Mas isso é engraçado porque é, tem muita gente que tem dúvida. Ah, eu estou eu no estúdio, mas eu gravei com microfone dinâmico. Beleza, deve ter um objetivo, Aquele, a utilização do microfone dinâmico. Por exemplo, os microfones dinâmicos podem ser utilizados para shows, né, como eu falei, eventos, palestras, dentro de um home studio ou num estúdio, a vera mesmo, lá que você esteja colocando uma voz guia, você pode, de repente, estar tá utilizando um microfone comum. É uma voz guia, não é uma voz final que você está colocando ali. E existe até relatos de estúdios aí famosos, né, de, de cantores famosos, que utilizam o um microfone dinâmico para colocação de voz, não utiliza o um microfone condensador, né? É, existem alguns aí, eu não vou comentar aqui, mas existem alguns estúdios que utilizam o microfone dinâmico na captação de vozes. É muito legal isso, né? Daí você já tem, de repente, um aparato de utilização dos dois modelos de microfone, né? De repente, baseado em é, forma daquela onda, como é que ele deve ser aplicado, de repente a pessoa quer que, aquela, que aquele registro vocal ele esteja bem, é como se fosse um, um evento ao vivo, algo assim desse tipo. Então, no lugar, de repente, de utilizar um microfone é, condensador, ele utiliza um dinâmico para captação final de voz mesmo, para um disco, alguma coisa desse tipo. Outra utilização do microfone dinâmico, no caso, a gente pode estar tá falando de um locutor, por exemplo, está lá dentro, o cara está fazendo uma locução, num supermercado, numa loja, está utilizando microfones como esse aqui, o que seria muito impossível utilizar, não nem é que seja impossível, mas seria bem ruim a utilização de um microfone tão sensível como o microfone condensador. Né? Como eu já falei, sala de aula, palestra, é, sei lá, um evento é, de, de, de entrega de prêmios, por exemplo, o cara tem lá o microfone né, que vai utilizar, mas o microfone normalmente dinâmico. Já os condensadores, como eu falei, você tem um ambiente com uma acústica controlada, isso é legal. E de acordo com essa acústica controlada, você pode estar aí pensando numa dublagem, onde você tem que estar ali bem concentrado, não pode ter ruído, senão esse ruído vai sair na dublagem final. Né? Você tem aí a voz cantada, a gravação de uma voz cantada, a produção de uma voz cantada, com mais detalhe, encorpado, fazendo com que o cantor especificamente não precise forçar tanto a voz ele para cantar por causa da sensibilidade no microfone dinâmico. A captação de instrumentos em ambiente controlado, por exemplo, lá um violoncelo, sei lá, algum tipo de, de instrumento que a pessoa queira captar e vai captar com é, microfone desse, né? nesse sentido aqui para violão, né? Às vezes a pessoa pode captar com violão, botar próximo da boca do violão, e captar aquele grave que vem da boca do violão ali, né? E utilizar... É, você pode utilizar dois modelos de captação, por exemplo, para é, timbrar um violão legal. Utilizar esse próximo da boca do violão, por exemplo, que vai pegar aqueles graves que saem dali, a palhetada, né? Você pode também utilizar a gravação direta em dois canais, por exemplo, da captação desse microfone na boca do violão e a saída do, do, do, do plug, né? Normalmente, a saída do plug, se ela não tiver equalizada, ela vai soar um pouco mais médio, né, dependendo do instrumento, mas é, você tem dois timbres aí, né, dois, duas formas de, de captação diferentes, que no final de, das contas podem até gerar um resultado muito legal, né, utilizando o microfone dinâmico e a captação direta do, do plug, né, saindo da, do, do, do jackzinho do, do teu violão, né? etc, né? é legal falar sobre isso. Então, falando sobre a questão dos condensadores. Voz cantada, captação de instrumentos, gravação de textos narrados, que às vezes precisa que a pessoa tenha, sabe, uma expressividade ali, falando com mais calma e tal. E, de repente, esse microfone aqui, a pessoa, de repente, poderia estar falando muito próximo do microfone e causando determinado puff, puff, né? Que é aquele barulho. E aqui, de repente, eu não preciso estar tão próximo do microfone. Né? Normalmente tem aquele anti puffzinho né? Que é, é esse mais ou menos esse esse lancezinho aqui, né? Esse esse equipamento aqui. Vocês estão vendo aqui que é um pop shield, né? Que é utilizado no microfone. Tem até aqui um exemplo aqui, né, utilizado no microfone aqui de uma marca específica que eu comprei um tempo atrás. Mas você tem aqui, né, um pop filter, né? Que você vai filtrar alguns puffs, barulhos de vento, etc, que vai estar tá passando aqui na distância que você colocar do microfone. E você vai evitar. E, de repente, num texto né, falado, narrado ali, você precisa de uma distância e uma captação sensível para você poder fazer. Você está falando aí de narração, dublagem, é, captação de sons, por exemplo. Vamos supor quem trabalha aí com vídeo edição e precisa captar determinados sons sensíveis, como, por exemplo, de alguma coisa caindo, detalhes, né? Na, na, aí quem trabalha com trilha sonora ou gostaria de trabalhar... Tá aí um ótimo microfone, né? Que é trabalhar com o microfone condensador para captação desse tipo de ruído, dessa ambiência, que é muito legal, né? Captação de som para filme, quem trabalha com trilha sonora. Às vezes você quer captar, de repente, o som da chuva, né? De esse tipo de microfone aqui, ele não vai ter essa sensibilidade de captação, né? Você vai ter que aumentar muito o volume, aí você acaba pegando ruídos que não estão simplesmente dentro daquela área da chuva que você quer, né? Você vai ficar com um som não tão natural assim. Olha aí, uma diferença legal. Vamos lá sobre algumas outras diferenças que a gente tem que ter na mente, até mesmo para adquirir um equipamento como esse. Vamos lá. Os dinâmicos, eles são mais resistentes. Ele tem uma cápsula né, que divide. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Essa cápsula, ela divide. Ela separa um pouco a cápsula. Essa aqui é a cápsula do SM58, né? mas é muito semelhante de diversos outros... É, microfones, então você tem aqui a cápsula de um SM58. Você tem a cápsula, né? seria essa, essa proteção também, né? Que você tem aqui para separar o microfone, né? E, ou seja, se caísse no chão de ponta-cabeça, ele amassaria isso aqui, mas não danificaria a cápsula interna do microfone, o que o torna muito resistente, né? Então a gente está falando de um microfone mais resistente, ideal para shows, eventos, palestras, aulas. Eles são menos sensíveis à captação. Como eu te falei, a forma de captação da onda é o que vai influenciar isso, né? Dessa sensibilidade, como ele capta. Ele é fácil de armazenar, né? Porque eu posso colocar, de repente, dentro de uma bag ou algum lugar e tá aqui, ele bater lá dentro, não tem problema. Então, é fácil de armazenar. Já esse aqui, pela sensibilidade que ele tem, talvez você guardar em qualquer lugar não vai é, ajudar muito. Eu vou até mostrar aqui o case do microfone desse microfone da Behringer que veio com ele né então assim é fácil de armazenar em mobilidade e você também ele serve para captação de instrumentos diretamente o cubo de guitarra o um exemplo que eu falei lá no início né é, bateria diretamente próximo do, do instrumento você vai ver muito microfone perto da caixa perto dos tons né a utilização desse tipo de, de, de, de microfone aqui né você tem aí os kits de bateria esses kits de bateria são utilizados microfones dinâmicos né? para captação. E já os microfones condensadores, eles são mais frágeis, captação mais sensível, ideal para gravações em ambientes com acústica controlada, né? onde você pode ter menos ruído possível. Né? Ele é, como eu falei, mais sensível para captação, então ele pode captar ruídos de qualquer é, origem. É, necessita de um tipo de alimentação específica, que esse aqui não precisa. Normalmente as mesas de som ou as placas de áudio vêm com uma coisa chamada Phantom Power Ou em alguns lugar é, seria energia fantasma Ou algo desse tipo assim O que é essa energia? Normalmente na placa de som ou mesas Ela vem lá com é, um, um, um botãozinho que você vai colocar lá ele normalmente tem um, um, um valor específico No meu caso aqui Vou até colocar o óculos aqui Porque já viu como é que é, né? não vai enxergar direito Mas você tem aqui 48 volts, ou seja, ele vai gerar uma, uma, uma energiazinha a mais de 48 volts para alimentar este microfone aqui, condensador. Então quem vai comprar um microfone condensador tem que se ligar se o microfone lá, às vezes de repente você comprou um que não precisa, mas normalmente a maior parte dos microfones condensadores necessitam de um equipamento, de um segundo equipamento que tenha o Phantom Power para alimentar o microfone. Então se liga, essa é uma diferença importantíssima ah, eu comprei o um microfone, mas ele não funciona. E quando você vai ver, ele necessitava que o teu equipamento tivesse o Phantom Power para que ele pudesse estar alimentado e assim funcionar corretamente. Normalmente, quando você liga o microfone, ele vai acender uma luz em algum lugar e você já vai ver o sinal dele funcionando. Já esse aqui, dinâmico, não necessita. né? Não necessita de ligar. Você liga lá diretamente o cabo... É, o, o, o, o cabo... Que é o um cabo normal né, de microfone. Você ligou diretamente na sua placa lá e já vai funcionar perfeitamente. Não tem problema nenhum. E é o que eu te falei, né? O armazenamento de um microfone condensador. Aí, ó. Todo acolchoado, tal, etc. Ele fica bem alocado dentro de um, de um ambiente. Ou seja, coisa que eu nem preciso esquentar a cabeça às vezes com um microfone dinâmico. Entendeu? Então essas aqui são algumas diferenças básicas que a gente tem que ter em mente, né? e até mesmo estudar um pouquinho sobre essa questão da captação para saber se o tipo de microfone que você está fazendo ele se adequa. Agora, eu posso utilizar esse microfone em qualquer lugar? Posso utilizar o dinâmico condensador? Pode! Se você quiser utilizar, você vai utilizar. Só que é aquela coisa acabei de explicar aqui sobre diversas diferenças que vão nortear você, até porque equipamentos como o microfone condensador e o dinâmico, às vezes, são mais caros os condensadores do que os dinâmicos. E você tem diversas marcas no mercado, né? Vamos colocar assim. Por exemplo, eu estou com um Shure SM58 aqui. Então, se você procurar na internet, aí você vai achar por diversos preços, do mais barato ao mais caro, né? Mas então, você tem aí para microfones como esse aqui, vamos lá, pensa no projeto que você tem. Eu vou fazer shows ao vivo. Então, vou comprar um microfone como esse aqui. Beleza. Que o poder de investimento que você tem, é, que você tem que vai ditar. Se você vai comprar um Shure, se vai comprar um Sunrise, um Electro Voice um AKG, um Berger, um TSI, um Arcano, ou seja, tem diversas marcas aí no mercado, do mais barato ao mais caro, mas diante de mal eu já te falo, se você comprar para shows ao vivo, para palestras, um SM58, você já não vai ter problema nenhum aí de ruído ou problemas de timbragem também, né, de voz. Eu, por exemplo, eh, tinha um problema muito sério com o sunrise eu não gostava da captação, eu achava que ele tinha uma captação muito médio-agudo, então eu tinha que equilibrar muito a voz ali para chegar a um resultado que eu gostasse. Já o Shuri não, ele já tem é, uma boa captação. Aqui atrás de mim tem um, um, um Shuri também é, vintage, né, que é muito utilizado e é a galera que curte aí um som vintage ou que trabalha com rock ou com rock antigo, gosta muito de utilizar. E esse Shuri aqui, ele... Tem, também tem uma, uma, uma característica, ele também timbra médio, né? mas é porque vem de uma história. Né? Tem muita gente que compra microfones como esse aqui de trás que eu estou mostrando e, ah, não gostei, é horrível aquele microfone. Tem que entender a história do microfone, esse tipo de microfone é muito antigo. Né? Você vai utilizar, ele tem ali os formatos de captação, então você vai ter que saber equilibrar bem a sua voz ali. Então não se liga porque, ah, eu vou comprar um microfone que vai ser top demais. Então, não tem errado, cara. O um microfone Shure SM58, caso você vai fazer esse tipo de palestras aí ou aulas ou shows ao vivo, não tem errado. Outra coisa, né? Já quanto a ah, objetivo, né? Final seria a utilização do, do microfone condensador. Então, você tem diversas marcas também. Shure, Neumann, AKG, Behringer, você tem aí Sennheiser etc. Ou seja, diversos outros microfones que funcionam no mercado e que vai auxiliar bem você de acordo com a acessibilidade. Mas também, pô, bicho, tem muito a ver com a grana que tu vai gastar aí, né? Um microfone desse da Behring aqui, ele tem um custo-benefício bem legal e é um microfone que não deixa a desejar. Tá aí um exemplo, mas essa é a minha opinião, né? E, ou seja, eu tô te dando aí uma opinião específica. Lógico que você pode comprar qualquer microfone que você queira, desde que você entenda o objetivo final que você vai ter. Entendeu, galera? Essa foi a minha opinião. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre microfones também. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter prazer de estar tá respondendo para você as suas dúvidas. E, galera, deixa o like aí no vídeo se você gostou. Não deixe de seguir o canal. Estou sempre postando vídeos aí bem interessantes. Se você vê, semanas atrás eu postei sobre refluxo. Postei também outro falando sobre microfone e gravação em casa pegando um bom time de voz, pegando uma boa qualidade de voz, utilizando um microfone comum, mas tendo uma projeção de voz bacana. Ali eu falo sobre plugins e outras coisas legais, que são bem importantes para quem quer gravar a voz em casa ou iniciar alguns projetos de gravação para YouTube, etc. É isso aí, galera. Essa foi a minha opinião. Deixa aí os comentários. Fui! Esperando o homem do gás ir embora. agora tem um carro ligando e a obra essa é a vida de quem quer fazer alguma coisa pro youtube